Suco de espinafre, maçã e limão para reduzir a gordura abdominal Com frequência vemos a gordura abdominal mais como um problema estético do que como um problema de saúde E é um perigo Nunca devemos esquecer que toda essa gordura acumulada ao redor da cintura tem importantes efeitos negativos Podemos sofrer desde doenças cardíacas até problemas de diabetes tipo 2 Estas são, sem dúvida, as doenças mais comuns mas também existem outros problemas secundários como podem ser a clássica falta de ar ou, inclusive, a apneia do sono. A gordura abdominal é o excesso que se acumula ao redor das vísceras, debaixo do diafragma e na parede torácica. Sendo assim, nunca deixe de lado a necessidade de manter uma dieta adequada e evitar o sedentarismo. Hoje em nosso espaço queremos convidar vocês a introduzirem na dieta este suco simples e delicioso que pode ajudar a cuidar melhor da saúde e a reduzir o volume da cintura. Gordura abdominal. É impossível eliminá-la. Muita gente costuma opinar que a gordura abdominal não se pode combater. Pensar que algo relacionado com a idade, ou que inclusive é um traço genético inevitável nos faz cair na ideia de que não podemos fazer nada, a não ser aceitar o fato, é um erro. Precisamos saber que a gordura abdominal é um perigo direto para nossa saúde e que sim, é possível reduzi-la. Não se trata de ter uma barriga retinha, trata-se de reduzir o volume de nossa cintura para entrar no índice de massa corporal saudável. Para isso, é necessário ter em conta estes aspectos básicos. Melhorar nossa função hepática. O fígado é um órgão vital do sistema digestivo e vai nos permitir eliminar gorduras e todas as toxinas que tendem a nos inflamar. Graças ao fígado melhoramos nossa digestão e estimulamos a produção de biles, essencial para depurar as gorduras. Um fígado saudável que funciona de forma correta nos permite reduzir o volume da cintura. Eliminamos toxinas e combatemos a retenção de líquido. Obtemos maior energia para ficarmos mais ativos e combater o sedentarismo. Mantemos um equilíbrio adequado do nível de colesterol. Escolher os alimentos adequados. A maioria das vezes comemos mais por prazer do que por fome. Atrai-nos mais um prato rico com queijo, carnes e gorduras do que uma simples salada. À noite... Por exemplo, nos encantamos com a comida rápida e pré-cozida por falta de tempo, e tudo isso tem consequências em nossa imagem e em nossa cintura. A alimentação que levamos vai nos permitir a reduzir até 80% da gordura abdominal. Não se trata de eliminar por completo a gordura da nossa dieta. Trata-se de manter um equilíbrio e de comer mais com a cabeça do que com o estômago. Inclua gorduras saudáveis como as do azeite de oliva ou do abacate, consuma alimentos saciantes ricos em fibra e não se esqueça nunca da importância das proteínas vegetais. O que devemos eliminar da nossa dieta é o açúcar, assim como controlar a ingestão de sal. Lembre-se que para reduzir a gordura abdominal você deve consumir entre 1,5 um litro e 2 e litros de água. Sempre em pequenas quantidades ao longo de todo o dia. Suco de espinafre, maçã e limão para reduzir a gordura abdominal. Este suco natural de espinafre vai ajudar por si só a reduzir a gordura abdominal. É um complemento diário que deve ser incluído em sua dieta para conseguir o seguinte, graças aos seus ingredientes você se sentirá saciado até a hora do almoço. Vai conseguir melhorar sua saúde hepática, dado seu alto nível de antioxidantes e vitaminas. O limão vai permitir alcalinizar o organismo para eliminar os lipídios e toxinas que o organismo não necessita. A maçã verde contém bioelementos essenciais para acelerar o metabolismo. Para isso, é necessário que a consumamos com pele. O espinafre cru oferece energia, ferro, proteínas e fibra. É um alimento com um alto nível nutritivo que, além disso, contém tilacoide, uma enzima que não só oferece saciedade, mas também favorece a perda de peso. Ingredientes: uma xícara de espinafre cru. 40 gramas, uma maçã verde, o suco de 1 barra 2 limão, um copo de água, 200 ml. Preparo! O primeiro que vamos fazer é limpar bem as folhas do espinafre, assim como as maçãs. É importante que o espinafre esteja cru, e que tanto este vegetal como a maçã sejam de cultivo orgânico e livre de pesticidas. Corte a maçã em quatro porções e tire as sementes do centro. Obtenha o suco de meio limão e leve ao liquidificador junto com o resto dos ingredientes, o espinafre, a maçã e o copo de água. Bata todo o conteúdo até obter um suco homogêneo. Você vai ver que a mistura contém pequenos traços da pele da maçã. Consuma a pele também, pois ela é muito benéfica. Como você pode notar, trata-se de um suco muito simples de preparar, rico em vitaminas e múltiplos nutrientes que vão permitir começar o dia da melhor forma possível. Se você quiser, pode preparar mais uma receita antes do jantar. Deste modo, vamos favorecendo pouco a pouco a perda da gordura abdominal, sempre e quando mantivermos uma dieta adequada e praticarmos atividades físicas. O esforço sempre vale a pena.